E aí, gente, tudo bem? Érica Caramelo, aqui diretamente da GDC 2023 Prodópicos e Jogos. Estou aqui com Rodrigo Terra, da Árvore, presidente da Abra Games. Do meu tudo ótimo, <risos> e, e aí, como é que você está achando da experiência aqui dessa, dessa GDC 2023? Pessoal, aqui no estande do Brasil, negócios. Só... Eu estou feliz, assim. Eu vim ano passado, né? E a gente, enfim, a gente estava no meio da, da Omicron de novo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 de uma volta, a gente quis investir um pouco mais com a Obra Games para cá e trazer um stand mais ou menos do mesmo tamanho do que ano passado, mas a gente mudar o layout e o aproveitamento. Então, esse ano a gente conseguiu trazer de volta a exibição de jogos, um... os estudos estão aqui...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 para estar tá fazendo essas reuniões que ficam todas cheias dentro dos hotéis. Então, como é que eles fazem? Precisa ter um ponto de apoio na né, nossa delegação. Então, a ideia das mesas sempre é oferecer para aquele que está vindo pela primeira vez para cá, fazer uma fazer a sua primeira reunião internacional, os estudantes, né, a academia, a universidade que vem para cá também, os estudantes poder ter um espaço para fazer esse trabalho pela primeira vez, vai sentar com uma publisher, vai sentar com... Uma player, etc, pela primeira vez, então também a ideia desse espaço é isso, e, mas a delegação toda usa né? isso aqui não para Sim. o dia inteiro. Né? Sim, e como é que está sendo também a própria prospecção do Brasil, agora com o um evento também, Big né, um festival cada vez mais internacionalizado, mais próximo também da GTC. como é que você vê essa, essa receptividade aqui nos Estados Unidos? Pessoal, eu acho que tem um movimento muito interessante agora, né? A gente está trabalhando bastante tempo nessa questão de trazer a representação do Brasil para cá, né? E o programa Brasil Games junto com a Apex, né? A Games com Apex Brasil, a gente há tá 10, vai completar 10 anos já. Então acho que isso já ajudou a fazer um movimento internacional de reconhecimento da indústria brasileira que as pessoas falam ó, oh, saiu daquela, daquele momento tipo, será que eu vou fazer negócio com o estúdio brasileiro? Né? Estrutura, financeiro, governo, não sei o que, né, né? E se entendeu já que é, na verdade era até o começo, antes de, dessa questão de, de né, dinheiro, finanças, governo, era uma questão de tipo, será que o estúdio brasileiro é capaz de entregar o que preciso? em nível global, com qualidade máxima é, e também com competitividade, né? Também a gente tem um componente de competitividade muito grande no preço, né? Etc. Então, é, antes era esse questionamento, agora tem menos esse questionamento, né? Claro, dependendo, né? Ainda tem um escopo de jogos muito gigantes que às vezes ainda existe um questionamento falando assim, tem, será que tem capacidade instalada no Brasil? Esse e a resposta que eu dou sempre é, tem. Hoje a gente tem um mercado que consegue atender qualquer, qualquer outro mercado internacional. Americano, asiático, né? quem quiser, é, o Brasil está preparado, a gente tem grandes estúdios, médios estúdios, pequenos estúdios que a gente né, consegue entregar a qualidade máxima. Acho que agora a gente está num momento, também tá o BIG é esse momento, né, de mostrar que não, além da qualidade, do, do talento brasileiro e dos estúdios, a gente tem, uma, é, a gente tem um ecossistema que funciona. Então a gente está no Big, por exemplo, mostrando, olha, existem caminhos, os governos estão começando a se comprometer com o mercado de games, então a gente está começando com várias conversas para que esses estúdios, esses players internacionais tenham uma, uma facilitação para poder trabalhar com o estúdio brasileiro, então seja através de né, caminhos né, financeiros, seja para estabelecer uma base aqui para poder gerar também né, mais emprego, para a gente conseguir ter mais gente trabalhando essas colaborações, então, facilitar a troca entre um estúdio internacional e um estúdio brasileiro, seja através de outsourcing, assim, né, external development, etc. Né, Terceirização, mas seja também comprando é, propriedade intelectual brasileira. Então o Big está virando, né, ao longo desses 10 anos, mas né, está virando esse fórum também para falar com a indústria brasileira e com a indústria latino-americana. Perfeito, perfeito. Então as expectativas são boas, né? O Vinco aí Marais. conversando com a gente, a área de games assim, bombando também no Brasil, como indústria 4.0 puxando esse bonde, né? Total. E agora vocês também com o um lançamento aí né, de mais uma versão aí do sucesso de vocês, de ver também. Isso eu acho que é importante também, né? É. Deixar de ser visto também só como um lugar que faz outsourcing sem desmerecer, porque também paga a conta, rola que vem. Mas é interessante também isso, assim, esse movimento, cada vez mais a consultoria também, proscuidação também. É, a gente tem um dado que é, que é legal. Assim, 73% da última pesquisa, né, da pesquisa da indústria, é, 73% dos estudos fazem propriedade intelectual própria. Né? É, a dificuldade é placar, mas, a, é, mas assim, muito mais da metade trabalha com, com a IP intelectual própria. Isso é um dado interessante. Trazer essas IPs para fora e fazer, por exemplo, nesse nosso caso da Árvore, eu estou assim, feliz demais que aí. Finalmente, depois de dois anos, a gente conseguiu anunciar né, que estamos fazendo um jogo que é nosso, propriedade de Telecone, nosso, o Pixel Rift é 100% brasileiro, né, mas é, com uma parceria né, de, de publicação e licenciamento, inclusive, da Atari, só que não é um jogo da Atari, é um jogo da árvore em que a Atari entrou como parceira é, para publicar, né, para a gente poder ter mais REACH mesmo, né, pensando no marketing do jogo, mas ter também é uma, uma, trazer uma autenticidade que faz muito sentido para o texto na Então Ao invés de a gente fazer uma paródia de tudo, como já ia fazer, que é bem a característica da série, agora as brincadeiras acontecem com algumas, coisas que, são, que foram coletadas da história. Né? Então a Atari então, tem réplicas, por exemplo, do, do escritório da Atari em Sunnyvale, na década de 70, todo mundo viu essas fotos, todo mundo sabe como, como era a Atari, né? Então trazer essa autenticidade, mas, de novo, continua sendo Pixel Red, né? Continua sendo aquela o game within a game, game dentro do jogo, um aquela coisa louca. Né? um crossover, assim, é, é, continua tendo a mesma frescor da série, agora gente, ele é um pouquinho mais aberto, agora, não vou dizer que não perguntei, mas ele é mais aberto, ou seja, pode ir e voltar nas missões, antes era mais linear, né? agora a gente já está um pouquinho mais aberto, então você consegue navegar então isso aumenta também o tempo de jogo, né? Isso foi muito legal é, e e essa e ele traz essa uma, uma autenticidade maior ainda, inclusive para as homenagens que a gente presta na história dos jogos. Né? Então o anúncio foi muito foi muito bom para a gente até para primeiro claro é o Atari voltando a ser uma publicadora, né? É maravilhoso. Pois é e assim né para a gente Segundo, porque faz todo sentido para a franquia nossa. E terceiro, é... para o Brasil é muito bom, né? porque a gente começa a fazer um caminho que é o caminho contrário. Né? A gente tem, por exemplo, casos com o Helic Hunters, né? que foi publicado pela, Gear, né? pela Gearbox, que tem né? uma versão mobile que foi publicada por eles. E a gente começa a ter esses casos, né? agora tem a Árvore com, né? com uma IP brasileira, sendo expandida através de uma publisher como Atari, a gente tem muitos desses outros casos. Isso aconteceu com Horizon Chase, a gente pode ir alguns. Né? Mas isso é muito importante para a gente se posicionar que assim, não só é, de external development e outsourcing, né? que é uma, uma indústria muito importante dentro do ecossistema de games, mas a gente também vai exportar a IP, né? vai exportar a propriedade intelectual nascida e criada no nosso mundo. Território começa a ganhar uma projeção maior agora. Então, mostrar isso é muito bom, porque a gente vai começar a ter um mais atração não é nenhum outro tipo de atração mas mais atração né, de interesse pelo, pela indústria brasileira. E todo mundo que estiver trabalhando nela vai se beneficiar pra caramba. Perfeito! Esse aqui, então, é o Rodrigo Terra, presidente da Abra Games e também do estúdio da Árvore brasileiro. Obrigada, Rodrigo. Obrigadíssimo. Valeu. Vocês. E a gente Obrigada. continua aí durante a semana aí, trazendo mais novidades para o pessoal do Tropos de Jogos. Até mais.